Olá, público querido! Olá, querido público! Antes de dizer o que fizemos em 2018, queremos dizer o que você, que é nosso fã, fez para nós em 2018. Você nos mandou suas mensagens muito amorosas, diretamente nos shows. Essas manifestações de carinho nos ajudam muito. Então, estamos aqui em 2019, e tocando nossa Palavra Cantada para Frente. Logo em fevereiro, publicamos o clipe com a canção, a incrível história do Dr. Augusto Ruski e os sapos venenosos. Essa foi a primeira canção infantil que eu fiz. Em maio, publicamos o vídeo colaborativo em homenagem ao Dia das Mães. Uma delícia ver todos os filmes que vocês nos enviaram. Em junho, no Dia do Meio Ambiente, publicamos a canção Para Germinar. Ainda em junho, gravamos uma playlist especial com canções juninas. Composições nossas, mesclada com clássicos do cancioneiro brasileiro. Ela pode ser ouvida em todas as plataformas digitais e inclusive no nosso canal de YouTube. Muitas escolas aproveitaram nossa playlist Junina. Por exemplo, a E-mail Ângelo Martino. E fomos até lá para uma visitinha para ver o ensaio das crianças. Foi muito legal. Em julho, o mês das férias, fizemos uma ação muito legal para as crianças. A brincadeira de pular corda. Continuamos fazendo nosso show Bafafá em vários teatros. Fizemos uma bela temporada no Teatro Porto Seguro em São Paulo, no mês de agosto. 2018 foi o terceiro ano consecutivo que fizemos temporada no Teatro Porto Seguro. E por ser agosto, lançamos nessa temporada a canção inédita Papai é Meu Amigo. E quando chega outubro, lançamos um clipe em homenagem ao professor. Acho que todo mundo sabe que o professor é um grande divulgador do nosso trabalho. Então, finalmente, fizemos uma música em sua homenagem. E o show, sim! Tivemos grandes plateias em 2018. E em novembro fizemos um show muito especial. Palavra Cantada, junto com a Orquestra Baquiana Filarmônica Sesi, regida pelo maestro João Carlos Martins, no Espaço das Américas. Toda a renda obtida foi para o projeto GRAAC, mais um clipe colaborativo, foi com a nova canção Quero voltar pra minha casa Vocês enviaram as imagens e nós editamos a canção Nossos corais Palavra Cantada, tanto do Rio quanto de São Paulo Continuaram a fazer suas apresentações públicas Além de continuarem a se desenvolvendo durante todo o ano E este ano é um ano muito especial Vamos comemorar os 25 anos da Palavra Cantada então, querido público, nos aguarde em 2019. Beijos do Paulo e da Sandra.